Tá gravando Oi pessoal, é, estamos hoje aqui fazendo uma gravação, hoje é um, uma ocasião importante para o Instituto Jogada. É, bom, se você está chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo, eu sou um escritor, desenvolvedor de jogos, é, blogueiro sobre gameologia e é, e eu sou fundador do Instituto A Jogada. O Instituto A Jogada é uma academia de, de pesquisa sobre a ciência do jogo, né? o nome dela nós entendemos que seja gameologia, é, é uma academia é, independente, paralela à academia tradicional, porque, bom, pelo menos quando a gente começou esse era um assunto que ainda tinha muito pouco espaço na academia tradicional, e, é, e hoje a gente está aqui para fazer a, a, a, a, def... a apresentação do projeto de... um especialista em epidemiologia que Colocar a mecânica de jogo é, em utilização para infinitas finalidades. E, e isso, é, como em toda a academia, é, passa por, um, por um, um momento aqui de uma banca de, de apresentação, avaliação. É, e o Dalto que é o, o, o nosso aluno, o nosso graduando, é, ele é um psicanalista. Também tem várias outras formações, eu vou deixar que ele se apresente. É, e ele vai estar apresentando hoje aqui um modelo que ele desenvolveu de, de aplicação da, da metodologia jogada, ou melhor, da metafísica dos jogos, né? Do, da, da teoria que fundamenta essa, essa proposta né? que, a gente, que a gente tem. É, na atividade como psicanalista, e ele vai estar tá apresentando hoje aqui para gente como ele conseguiu é, inserir né, e, e, e aplicar e ter resultados né, com a introdução de uma ferramenta, um jogo de tabuleiro né, na, na, na sua prática né, como terapeuta e quais resultados ele obteve, quais ganhos. É isso que nos interessa aqui hoje, e eu convidei para essa banca avaliadora o professor Júlio Santos, que também é um Playmaster, formado na, na, na, na Gameologia, é um pouco mais especializado na área educacional, mas que eu entendo que, que para esse dia são coisas que têm é, muito mais em comum, muito mais, é, muito mais relações do que é, do que fica né, assim aparente na superfície, porque são duas áreas né, que, que é, têm em comum aí uma, uma relação muito profunda, umas raízes muito profundas na psicologia, né? e então essa é a introdução, a abertura do, dessa desse, é, desse dessa apresentação aqui. E agora a gente passa a palavra para o Daltro, que pode apresentar aí o trabalho dele. E você tem é, a palavra aí, Daltro, pelo tempo que for necessário, mas vamos colocar é, mais ou menos 30 ou 35 minutos para você apresentar. É, e aí a gente pode fazer uma, uma rodada aqui de comentários com o Júlio, eu. Depois é, você pode com comentar e a gente... É, talvez aprofunda um pouco mais e encerra, ok? Então... Perfeito. É isso. Ótimo. Okay. É, então, é, olá a todos, né? é, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui hoje é, para essa banca examinadora aí por conta do trabalho de conclusão em, para certificação em Playmaster do Instituto A Jogada. É, o meu objetivo de fato, é utilizar a teoria dos jogos para efetivamente contribuir na conceitualização de caso para fins de psicoterapia. Então, como o Rodrigo falou, eu sou psicanalista, sou fundador do Instituto Psicanálise. É um instituto hoje que, que fica sediado na cidade de Porto Alegre, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mas que já está agora se mudando para Portugal, então nós vamos ter aí duas sedes, uma aqui no Brasil eh, em Porto Alegre e a outra em Portugal. É, esse instituto é, ele trabalha com psicanálise contemporânea, né? só para contextualizar, né, Rodrigo? É, não é a psicanálise clássica, porque nós temos como fundamento, obviamente, Freud mas nós aceitamos outros autores pós-freudianos, né? inclusive alguns que eh, não estavam diretamente relacionados à psicanálise, mas que acabaram utilizando a psicanálise, como, por exemplo, Eric Berne da análise transacional, que era um psicanalista, eh, o Jeffrey Young, da terapia do esquema, que na verdade a terapia do esquema é uma é uma abordagem da psicologia porém utiliza a psicanálise né? e também é, a semiótica das paixões que é uma já é uma um estudo que não é da psicanálise ele é um estudo que está relacionado aí a, a parte do cinema né de como interpretar um personagem como entender um personagem é... Como criar um personagem uh, que seja crível no cinema, mas que foi muito focado, né? foi muito focado na psicanálise, na filosofia e etc. Então nós usamos todo esse arcabouço teórico aí, uh, que é a nossa referência no, no Instituto Psicanálise. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de contextualizar o porquê, né? qual o objetivo de utilizar a teoria dos jogos. Uh, para conceitualizar um caso de um paciente que tem algum tipo de conflito existencial. Né? Então, vamos começar com o um problema. O grande problema que nós, psicoterapeutas, temos é justamente ter um lugar, um, vamos chamar assim, um espaço, uh, que a gente possa possam dialogar várias dimensões do ser. Quase todos os, as, os formulários de conceitualização de caso, eles são, como eu disse, formulários. Então, é muito difícil ter uma visão topográfica do caso. Né? Então, a gente olha uma parte e, às vezes, a outra parte que está nesse mesmo documento, a gente não consegue fazer com que a nossa mente expanda e consiga enxergar de uma forma mais clara as relações de causa e efeito. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vi no, na teoria dos jogos, especialmente no modelo da mandala da, do Instituto da Jogada, né? é essa possibilidade de poder, num mesmo plano, é, colocar várias informações e poder enxergá-las é, conversando uma com a outra. E aí, obviamente, que isso dá um boom, porque isso dá um site no próprio terapeuta o próprio psicoterapeuta ele uh, não enxergava algum ponto importante que precisar, que, que precisaria ser é, é, fazer parte do planejamento clínico dele agora ele vai ele pode enxergar então esse é o vamos dizer, é o ponto de partida do estudo ter uma uma vamos dizer assim um uma ferramenta que pudesse abarcar essa conceitualização de caso em 360 graus, em várias dimensões. Né? Esse é o primeiro, mas não fica aí. É, há uma reclamação muito grande de, de terapeutas que são novos, aprendizes ainda, em formação, ou até novos, recém-formados, de que às vezes têm uma dificuldade de, ter, de seguir um processo, se sentem um pouco perdidos. Né? Em que pese que a psicanálise não é uma ciência muito estruturada, né? mas tem que se ter um mínimo de estruturação para não se perder o raciocínio. Então, esse é um outro ponto. É, eu também foquei no trabalho, essa possibilidade de, de trabalhar em, em fatias, vamos dizer assim, em... em como se fossem células, para que a gente possa ter um início, meio, de fim, que a gente tenha um caminho, que não necessariamente precisa ser linear. Né? Não precisa ser linear. Ele não é linear. Eu posso, posso começar de forma linear, mas eu também posso começar aonde eu quiser. E não tem perigo de eu me perder. Esse Esse que é o ponto. Não tem perigo de eu me perder justamente porque ele é um modelo 360 que estabelece relação de causa e efeito em todos os pontos. Então, onde, de onde eu começar, eu consigo ir para onde eu quiser sem me perder. Então, esse é um, um outro ponto que ajuda né, para que os terapeutas possam seguir essa linha. Então, além de, em suma, além de expandir a capacidade de enxergar além do que do que está ali, enxergar nas entrelinhas, fazer uma melhor conceitualização de caso, ele também dá um passo a passo para que a gente possa manter no processo. Essa é a ideia principal. Né? Outra questão importante também é o seguinte, ó, o, a, a mandala do sistema jogada ela é muito lúdica, ela é muito vamos dizer, quando eu apresento para o paciente isso, que eu compartilho a tela, ou eu mostro, né? eu tenho uma condição boa de psicoeducá-lo, que é um pilar da psicoterapia. Eu preciso que o paciente entenda a situação que ele se encontra. Né? E aí isso a gente chama de psicoeducação, ele precisa tomar a pé de como que ele funciona. E eu preciso, então, ter um instrumento interessante de transmitir isso didaticamente. E a própria mandala já faz isso. Quando eu faço a minha conceitualização de caso, eu posso mostrar, dar uma devolutiva para o meu paciente, né? que a gente não chama devolutiva, de a gente chama de tradução, mas eu também posso instruí-lo e traduzir como que ele funciona através dessa interface. Então, eu crio entre eu e o paciente uma linguagem comum né? que possa efetivamente a gente transitar, mesmo ele não sendo um psicanalista, não sendo área. Então, isso também, é, vamos dizer assim, eu precisaria muitas sessões para psicoeducá-lo, se fosse de outra maneira. Assim, eu encurto o processo de psicoeducação. Né? E a gente parte de uma premissa de que, para um paciente, para que ele consiga produzir mudança nele mesmo, ele precisa passar por um querer, que é um desejo de melhora, ele precisa passar por um saber e aí entra isso, ele precisa saber sobre ele. Então, sem essa condição do saber, ele não, ele vai vai ter muitas dificuldades, né? E ainda de um poder, ou seja, um poder é ele experimentar na prática aquela nova jogada. Que aí eu entro numa um outro ponto, que é usar a metáfora dos jogos, né? Partindo da premissa que aquele paciente está usando uma jogada da vida essa jogada não está sendo boa porque ele está na terapia. Algumas coisas estão sendo boas, outras não. E a gente vai ver qual a parte da jogada que ele está jogando não está boa. E aí a gente pode, então, ofertar para ele, de uma forma cooperativa, uma formulação de uma nova jogada que ele pode jogar. Uma jogada que vai ser mais saudável para ele, vai ser mais satisfatória para a vida dele. Então, essa metáfora dos jogos, da jogada, também deixa mais leve, mais lúdica e ajuda o paciente também a se dissociar um pouquinho do problema dele. Ele consegue, é como se fosse ele sair dele, se dissociar, e ele estar junto comigo e olhar para a mandala dele de fora. que a gente sabe quando a gente está dentro de um problema, às vezes a gente não consegue ver o problema. Então, também é uma maneira da gente, metaforicamente falando, sair de si para poder enxergar o problema de fora. Vai nos trazer mais lucidez. Né? Então, eu poderia ficar falando aqui mais tempo, porque existem muitas vantagens, só citei algumas vantagens, mas tem muitas vantagens do uso da, da, desse sistema para psicoterapia. Tá? Bom, vamos agora partir logo para Vou mostrar um pouquinho do trabalho propriamente dito. Então, a gente já sabe que a mandala do Instituto A Jogada ela é dividida em setores, vamos chamar assim, e cada setor tem uma, uma, uma característica especial. Né? Eu segui, segui essa lógica, eventualmente mudei algum nome para ficar mais aderente à área da psicoterapia, mas basicamente a lógica é a mesma. Né? A mesma coisa, é, cada uma dos, dos, das camadas em cada setor, existem várias camadas. Eu também segui a lógica dessas camadas, né? de modo que do centro da mandala para o exterior, a gente vai partir do diagnóstico, que vai ser assim, a primeira camada, e a gente vai expandindo até culminar na última camada que seria o plano de ação em cada setor desse. Eu vou mostrar aqui, vai ficar mais interessante. Né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, aqui. Bom, primeiro então vou mostrar aqui um sistema assim de quadradinhos, que eu acho que vai ficar mais interessante. A gente vai ter aqui em preto né, as casas. Então a gente tem casa 1, um, objetivos, casa 2, estratégia, 3, recursos, metodologia, técnica, pessoas, resultado e métrica. Então aqui eu alterei um pouquinho, ao invés de, de personagem, eu botei pessoas. Uh, ao invés aqui, aqui métrica, também alterei, e aqui ao invés de produto eu coloquei resultado, né? para ficar mais aderente aí. Né? Aí coloquei também uma seta, né? que a gente vai começar de trás para frente. Quer dizer, isso é só uma ideia, porque pode-se começar de qualquer ponto, mas para quem é iniciante, a gente vai recomendar que se inicie de trás para frente da métrica para trás depois aqui na, na nas, nas camadas a camada mais próxima do, do centro eu disse que é o diagnóstico porque o diagnóstico porque eu parto dali quando eu ouço a queixa do paciente a narrativa histórica eu vou coletando dados para poder diagnosticar de acordo com a metodologia que a gente usa né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer desde a primeira sessão, eu já vou coletando. Quando termina a sessão, eu já abro a mandala e já começo a colocar essa parte em vermelho aí, que seria o diagnóstico. Né? Esse diagnóstico, então, ele vem aqui. Ó, é, o que buscava na infância, quer dizer, a necessidade não atendida, a falta, o que faltou na infância. Né? É, qual é o estilo de enfrentamento? Quer dizer, como que a criança reagia na infância, aqui no campo da estratégia? Acho que eu vou dar uma aumentadinha aqui, acho que vai ficar melhor. Acho que assim melhorou. Né? No, no recursos, quais os recursos são pontos fortes no sujeito? Uh, na metodologia, quais as marcas psíquicas foram fixadas? Quer dizer, quais os traumas? Na técnica, quais as estratégias adaptativas que a criança utilizou para se livrar desses traumas? Nas pessoas, quais as relações que foram problematizadas na infância? Então, se foi uma pessoa que causou trauma, ou que conflitos que aconteceu ali na infância? Qual é o resultado, ou seja, qual é a queixa que a pessoa chegou no consultório? e qual a intensidade do sintoma que ela está apresentando atualmente. Então, essa vai ser aí a, vamos dizer assim, a, primeira, a primeira camada em todas as casas. É a primeira que eu vou fazer. Né? Aqui, no caso, eu estou apresentando a, a, a casa como um todo, mas, na realidade, na prática, eu não vou fazer assim, por casas, eu vou fazer por fatia. Então, eu começo aqui com o resultado. Qual é A primeira sessão, qual é a queixa principal? O paciente vai me dizer a queixa, eu vou anotar lá. É, como que você vê a sua situação atual? Quer dizer, eu vou perguntar a opinião do paciente sobre a situação atual dele. Né? Como que você vê a sua situação na família? em relação a essa queixa. Então, tudo aqui vai ser em relação à queixa. O que você pensa sobre si em relação à sua situação atual? Aqui é uma docha, né? Seria o que ele pensa sobre ele. O que você pensa sobre si no seu ambiente de trabalho? Quando é o caso? Quando é relacionado ao ambiente de trabalho? Mas, normalmente, a pessoa pode não trazer algo que é relacionado ao trabalho mas vai transbordar no trabalho você é em casa vai transbordar uma hora ou outra no trabalho né? o que que você pensa em relação ao seu relacionamento social porque isso também vai repercutir no relacionamento social a queixa né e como que você vê o seu futuro próximo uh, com essa queixa né justamente para a gente ter uma perspectiva de futuro e, por último, o que você gostaria de modificar na sua vida. Quer dizer, aqui é os objetivos que ele deseja para aquela sessão. Então, perceba que na primeira sessão, eu já tenho uma estrutura aqui, ó, uma estrutura todinha que eu posso uh, canalizar as minhas perguntas. Não necessariamente eu preciso fazer essas perguntas, mas elas são perguntas norteadoras, né? Então, eu só quis mostrar aqui esses quadradinhos, mas eu vou mostrar a mandala agora, que eu acho que vai ficar melhor da gente enxergar isso, ficar mais lúdico agora. Só um instantinho. Aqui vocês estão vendo todos os pacientes que eu já estou usando, é bastante. Ó. Cada mandala dessa é um paciente. Então, não é uma coisa que eu já estou testando já há algum tempo, né? Okay. Já foi experimentado, já deu certo, né? Então, aqui está a mandala. A mandala já está customizada conforme esse modelo. Então, deixa eu ampliar aqui. Vamos pegar a primeira fatia, que é essa daqui, ó. Que é essa fatia aqui da queixa, ó. Então, eu tenho aqui na a casa 7, né? a 1.7, qual a sua principal queixa, como você vê a sua situação atual, e aqui vai todas as perguntas norteadoras ó, dessa queixa. Então, a primeira sessão, basicamente, eu vou preencher o máximo que eu puder dessa fatia. Ah, mas outro e depois nas sessões seguintes? Bom, eu vou passando para as outras fatias. Mas eu não dispenso essa daqui, porque vão surgir outras informações, e eu posso revisitar essa fatia e, inclusive, alimentá-la, continuar alimentando. De modo que daqui a um pouco vão ficar todas essas informações aqui, bem detalhadas. Né? Então, aqui ó, eu tenho aqui o resultado e tem a métrica. A métrica, eu coloquei, é o, qual é o nível de desconforto provocado por aquela situação. Qual é o nível de desconforto da situação atual, no ambiente familiar, né? o nível de desconforto em relação ao que pensa sobre si. E aí eu vou mapeando. Isso aqui também vai me ajudar, porque lá no final da terapia, às vezes o paciente ele melhorou muito, mas ele não tem uma ideia de processo, assim, ele não se lembra mais. E aí eu posso puxar isso aqui e mostrar para ele, olha, como é que você se sente agora? Ah, eu me sinto tantos por cento em relação a esse desconforto familiar. Por exemplo, eu digo, olha aqui, ó, olha só como que você estava no início da terapia. Então, eu também consigo estabelecer aí uma comparação de como ele estava e como ele está. E aí, isso valida o processo terapêutico também. Isso é muito interessante, né? Uh, isso inclusive até para o próprio uh, terapeuta é interessante porque o paciente termina ele recebe uma alta e ele tem um ele consegue visualizar isso obviamente que ele vai indicar aquele terapeuta que ele vai ver de uma forma não só subjetiva mas objetiva que houve uma mudança em vários em várias dimensões percebe eu tenho uma dimensão aqui ó é, o problema atual uma dimensão é, na, na familiar, em relação à sua parte existencial, no trabalho, no ambiente social, no que isso pode ocasionar no futuro. Então eu faço ele fazer um exercício de presciência, né? Quer dizer, um exercício de enxergar o futuro, vislumbrar o futuro, né? E ainda eu posso colocar até aqui o objetivo. Eu posso traçar qual o nível de qualidade de vida você quer alcançar, então nesse momento eu estabeleço até uma meta, em que pese que a terapia não é um trabalho de coaching, mas eu posso objetivar isso, estabelecer uma meta para a gente perseguir, né? Tá? Depois eu tenho outras camadas aqui ó, a casa 6 que é a camada das pessoas, eu vou avaliar nessa camada todas as relações problematizadas, seja no ambiente infantil, seja lá na, no, no ambiente atual, seja na, no ambiente familiar atual, seja no trabalho profissional, social e assim por diante. Né? Então aqui eu, já, eu vendo essas, a gente chama de transações, né? que essa, como que eu impacto na vida dos outros e como que os outros impactam na minha vida. Então, vai ser através desse estudo dos relacionamentos que essa fatia ela proporciona. Mas, outro, uma sessão faz isso? Não, eu posso usar uma fatia dessa e usar várias sessões. Eu não vou conseguir trabalhar cada, cada uma dessas camadas. Às vezes, eu não consigo trabalhar numa sessão. Eu vou trabalhar várias sessões. Vai depender do, do, do, da quantidade de conteúdo que isso vai proporcionar. A gente tem que entender que, na psicoterapia, no caso da psicanálise em especial, o nome já diz psicoanálise. É a análise de um conteúdo psíquico. Bom, para si, qual é o corpus? Qual é o corpo do psicanalista? É o discurso. Então, eu preciso... Ou, ou, às vezes, o paciente ele, ele me ajuda quando ele traz da, da semana algum acontecimento que aconteceu. Quando ele traz esse conteúdo, aquilo é o corpus da análise. Agora, muitas vezes o paciente não traz, é um paciente mais calado e tudo mais. Então, isso vai ser o start, vai ser a ignição para a gente começar, para a gente parir ideias. A gente vai ao encontro da ironia socrática. A, gente, a mandala vai ajudar a parir ideias. Para produzir o quê? O corpus. Para que o corpus? para fazer análise, para que fazer análise, para produzir insight, para que produzir insight, para ele perceber a jogada dele. Mas para que produzir a jogada, para ver o erro da jogada. Mas para que produzir ver o erro da jogada, para montar uma nova jogada melhor do que essa. Essa é a ideia. Então tá tudo é, casou muito bem essa parte, né? Bom, então, indo adiante. Na casa 5, a gente vai ver as estratégias que ele usa para lidar com o mundo, para lidar com as pessoas. Então, eu também vou ter várias dimensões dessas estratégias em cada campo, familiar, profissional, pessoal, existencial e tudo mais. Na casa 4, a gente já vai ver mais infância. Né? Então, quais são os traumas? Né? O que, que originou os traumas? Quais foram os acontecimentos extraordinários e os danos que foram causados, né? Que crença que esse dano causou no âmago da pessoa, que a gente chama, em psicanálise, de núcleo patogênico. Então, essa casa 4 é a raiz, sabe? É o, vamos dizer, não é que é o mais importante, mas ela é fundamental para a gente entender como tudo funciona, né? Na casa 3, por exemplo, a gente já vai ver os recursos da pessoa. A gente tem que entender que uma estratégia adaptativa do indivíduo utilizada na infância, ela hoje pode estar desatualizada e pode estar me causando problemas. Mas só que naquela época que ela era criança, as estratégias adaptativas que ela utilizou foram úteis. Então, hoje, ainda é, em parte, útil. Então, eu preciso analisar esses recursos. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, a gente chama de defectividade, né? Ela é defectiva. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, ela vai usar uma estratégia na vida adulta de busca de aprovação e reconhecimento, né? Aquela estratégia alavanca ela, ela, ela é um recurso ao mesmo tempo ela é uma cenoura que tá na frente dela e gera angústia porque não chega nunca é parece que não tem é um buraco sem fundo ela busca busca não chega nunca isso gera uma angústia e vai gerar o quê? muitas vezes ansiedade às vezes ela não consegue chegar onde ela queria vai gerar frustração né e pode gerar uma distorção que a gente chama de paixão né quando é uma emo... vai criar uma emoção exacerbada. Então, aqui no recurso, a gente vai estudar muito isso. A gente vai estudar essa parte funcional, porque muitas vezes a pessoa não quer perder essa parte que alavancou ela, que é um recurso, mas a gente vai, vai ajudar a equilibrar o paciente, né? para que ela não fique com essa angústia e, ao mesmo tempo, não perca essa estratégia que ajudou ela a chegar onde ela chegou. Quando é o caso, né? Tem estratégias que são autoderrotistas mesmo, mesmo, né? Então, essa, essa casa 3 a gente vai trabalhar muito isso, todo esse aspecto aqui. Na casa 2 a gente vai estudar o, o estilo de enfrentamento da pessoa e quais os impactos. Ah, uma pessoa é mais evitativa, foge das coisas... Ah, ela é mais de atacar, ela é de percompensar? Ah, ela é mais de resignar, de aceitar? Aonde que isso impacta na vida dela? Porque não tem certo ou errado, mas dependendo das circunstâncias, né, isso vai ser, vai ser positivo ou não. Né? Vamos dar um exemplo. É, eu evitar um stress, ok, mas, por exemplo, digamos que o meu sócio, digamos que eu tivesse um sócio, ele estivesse me passando a perna, e eu ficar evitando de falar isso para ele talvez isso vai me botar na falência então a gente nessa casa vai poder avaliar e isso tem tudo a ver se a gente olhar aqui para cima a casa dois tem direção tem relação total com pessoas que é essa casa aqui de cima a casa seis por quê porque eu na casa seis eu vi todos os relacionamentos e agora, na casa 2, eu vou poder ver os estilos de enfrentamento nesses relacionamentos da casa 6. Então, quer dizer que, é, percebe? Tudo tem relação de causa e efeito aqui. Entende? É, então, além de, de ir trabalhando setor por setor desses daí, camada por camada eu ainda posso trabalhar as relações de causa e efeito, de causa e efeito nas extremidades da mandala. Então, é, é uma coisa assim que, vamos dizer, a gente, à medida que vai avançando a sessão, a gente vai construindo as coisas, tem muito de construtivismo isso aqui, a gente vai construindo, né? Tem de estruturalismo também, porque a mandala é uma coisa estruturada, são então, duas escolas importantes aí. E tem existencialismo também, porque ao tempo todo a gente está dando start, a gente está dando ignição para a pessoa pensar a sua existência, né? para ela desafiar as suas crenças, desafiar as suas estratégias, os seus estilos de enfrentamento, enfim, né? É, olhar para a sua jogada e assim por diante. Aqui nessa mandala, nessa casa 1, um, por exemplo, o meu tempo está se esgotando aqui, mas eu já vou fechar, é, na casa 1 um, a gente vai ver a busca. Né? Tanto as buscas atuais, que a gente chama de busca intermediária, por exemplo, eu quero uma casa, eu quero ter uma empresa, eu quero dinheiro, eu quero ter um filho, eu quero uma família, são buscas intermediárias, como a busca existencial que é a busca lá da infância que não foi dada. Por causa de algum trauma, né? A criança não teve algum tipo de necessidade emocional. Então, ela inconscientemente, agora, ela está buscando, através das coisas, preencher esse buraco. Então, aqui nessa casa 1, ela é muito importante porque a gente vai trabalhar o desejo, né? O desejo, que a gente também chama de busca. a busca existencial que ela não tem consciência, ela é um simulacro existencial, ela está aqui virtualizada na cabeça, numa camada inconsciente. E ele, às vezes, está num desespero de conquistar coisas, e ele não sabe que, muitas vezes, onde ele vê valor para obter aquilo, na verdade, não está lá, porque aquele valor que ele busca é uma falta existencial. Por exemplo, busca por aprovação e reconhecimento. É uma falta, é uma necessidade que não foi atendida. Na infância é possível que essa criança não foi, não foi dada atenção para essa criança, né? Ou ela se sentiu falha e agora ela está buscando atenção. E ela, se ela não fizer uma terapia, ela vai ficar a vida inteira buscando em nos objetos, nas coisas e na verdade está dentro dela. Então essa camada aqui nós vamos levar muitas sessões trabalhando essa camada. Né? Bom, enfim, então aqui a gente vai vai trabalhando camada por camada, vai trabalhando setor por setor, vai trabalhando as diagonais, as horizontais, as verticais e é tudo que é possível. Então aqui não tem fim de trabalho. Claro que vai ter fim porque a gente vai ter um objetivo e quando chegar naquele objetivo a gente vai acabar. Mas se a gente quisesse fazer uma terapia para vamos dizer assim, balancear toda a personalidade, a gente poderia levar um ano, dois trabalhando com isso. Ok? Basicamente é isso. Não sei se eu fui, fui claro, Rodrigo. Oi. Oi, Daltro. É... Olha, Daltro, acho que você fez uma apresentação aqui magnífica. E deu para deu a gente contemplar bastante né, o, o, o quão profunda é a relevância da, do desenvolvimento de uma ferramenta como essa. E eu registrei aqui algumas perguntas que eu tenho para você, mas antes eu, eu gostaria de passar a palavra para o Júlio. Eu já estava já né, por dentro do seu trabalho, considero que ele está assim, praticamente impecável, no, no sentido de de, é, de, de precisão e é, e também importância né a, a, a causa né? a causa muito uma causa muito prioritária né e é, mas eu gostaria de, de saber como o Júlio é, percebeu né a, a ferramenta a partir da apresentação do Daltro como que ele percebe a problemática que a ferramenta está se propondo a, a, a abordar ou enfrentar, como que ele percebe também a, a, a, né, como a viabilidade, a facilidade de implementação disso. Enfim, quero perguntar para o Júlio como um educador e alguém que também... É, participa e, e põe muitos conhecimentos novos é, em prática, né? laboratoria muito, é, novas abordagens né? de, de solução de problemas e, e que eu acredito que tem, é, com certeza, alguma, alguma experiência para ainda beneficiar mais esse trabalho que você está trazendo, auto. Então, manda ver, Júlio. Oi, Daltron. Feliz em ver todo esse trabalho. É, eu confesso que que não me canso de ver o quanto essa ferramenta, o quanto o board e a jogada, é capaz, né, de fazer com que as pessoas externem o seu potencial criativo, o seu potencial humano. Né? E vendo todo o seu trabalho, eu cheguei a a, a lembrar. Na época da faculdade, né, fazia parte de um grupo de forma voluntária. O primeiro trabalho é, que a gente teve nesse grupo foi sobre a, o sandplay eu acho que você já deve ter ouvido falar. Né? Então, ver todo esse trabalho da psicanálise dentro do borde de jogada me remeteu muito ao a, trabalho da Dora Kaff. Não sei se você já ouviu falar, mas... Não, não conheço. Não conhece, ela trabalha conheço, com, o jogo, com o jogo de areia na psicologia analítica, né? E ah. é uma outra pegada, mas assim, é, me remontou muito, né? É, na realidade, está sendo o segundo trabalho que eu passo a conhecer dentro da, da psicologia que envolve o jogo dessa maneira. É, e aí eu tenho algumas, tenho algumas perguntas para tentar entender um pouquinho esse processo, mas também já gostaria de, de parabenizar... Pela, pela percepção, né, que você teve em relação a, a, a todo esse trabalho, né, porque só de trazer a psicanálise para dentro do board, na realidade, ao meu ver, você vai estar tá promovendo uma avaliação integral do ser, né, ao meu ver, em 360, se daria como um processo de avaliação integral e é, agora eu percebo que a mandala né, ela, ela não é mais uma mandala é uma mandala de jogos, mas uma mandala analítica do ser. Né? E uma coisa que você trouxe aí que, e que é interessante pontuar é a questão de que é, eu tive professores que foram é, da psicanálise e eu acho que quando a pessoa procura análise, ela está procurando se ver, está procurando se conhecer está né, procurando se melhorar. E eu acho que a própria vida, o dia a dia, a correria da, da, do, do nosso próprio sistema, ele não dá tempo para isso, né? para a pessoa se ver, se analisar. Até dá, mas a pessoa tem que fazer um empenho muito grande, então existem várias questões ali também, no inconsciente, que, que precisam ser trabalhadas também, é, rebuscadas, e a questão de de pegar a mandala e fazer com que é, o, o, o seu paciente desassocie, né, é, se desassocie daquele problema, ou seja, é, veja o problema como observador, veja a situação dele como observador, isso aí é fantástico, né? porque tira ele da posição de envolvido, né? e dá uma outra percepção para ele, né? de, de observador, de autorresponsável pela, pela sua jornada de vida. Né? Então, fazer, é, pegar a jogada e fazer esse deslocamento da visão do, do paciente é incrível. É, eu acho que a jogada facilita bastante esse processo, até porque ela está organizada de maneira sistêmica, então acredito que, que isso ajuda bastante nesse deslocamento. A minha pergunta em relação às a, a, a, perguntas que você colocou em cada... Só para eu é, entender melhor. Colocou em cada tópico, né? como você... Em cada casa, em cada, cada item daquele, você fez perguntas. Eu queria entender se essas perguntas, elas são... Primeiro, entender qual o seu público, qual o público que geralmente você atende, qual o público foco que você tem geralmente no seu consultório, que você atende no consultório. É, de gera, é geral, não tem, assim, geral. um público específico. é. Tu, uh, tu queres dizer, assim, uh, no, que tipo Criança. de conflito existencial, né? Ah, não, não, entendi. É público homens e mulheres adultos, eu não atendo crianças. Ah, tá, sim, então, tranquilo. Ah. Tá. Então, eu só queria entender se essas perguntas, elas são perguntas que você é, vai utilizar como dispositivo para abordar os seus pacientes ou se são perguntas que você está utilizando como mecanismo didático para você entender qual é o melhor caminho a ser abordado. Exatamente, são perguntas norteadoras. Ah, não tá. necessariamente precisam ser aquelas perguntas. Sim, sim. Tá? Eu até fiz uma, uma uma edição que não era pergunta, não eram perguntas, eram só assim um, um termo. Mas daí eu pensei didaticamente quem for aprender isso, ele vai precisar daí de um, de um tipo um manualzinho para explicar. É claro que no futuro se vai fazer isso de qualquer maneira, mas eu acreditei que com perguntas ficaria um pouco mais didático, mais autoexplicativo. Uhum. Entende? Sim. Eu fiquei preocupado, por exemplo, se é, seu público também fosse em crianças, por exemplo, ou adolescentes. Não, não. Então, acho que as perguntas ficariam um pouco fora não. e aí, do padrão assim de, de, de linguagem, e aí eu estava propondo que você né, tentasse trazer uma linguagem mais mais didática para poder atender, por exemplo, esse público. mais. tirando isso, Dalton, eu parabenizo todo o seu trabalho, todo o seu empenho, Realmente é um trabalho muito interessante, muito interessante mesmo. E eu acho que com certeza você teve aí altos esclarecimentos até mesmo dentro da, da própria teoria da psicanálise, dentro do seu trabalho. Eu acho que, de certa forma, foi um eu penso né, que seja, porque para mim foi, então talvez para você também tenha sido um boom né, de entendimento para abordar o seu paciente, para se aprofundar no, no, no problema do seu paciente e, e mergulhar com mais solidez, até mesmo... É até mesmo dentro né, de situações complexas que, que talvez você não acredite não resolver puramente com não sei qual era o método qual é a sua abordagem lacaniana ah você falou que era contemporâneos mas você traz lacan traz freud qual a tua leitura geralmente é, é freud jeffrey young e eric bern uhum, entendi eu não conheço os mais contemporâneos é... e eu acho que a, a mandala, na realidade, ela, ela é essa abertura, né? ela é esse processo de abertura para você enxergar além, enxergar as camadas além, que geralmente ah, livros, eh, ou teorias simplesmente estritas não vão te dar, elas vão te dar um, um suporte, e aí a, a psicanálise tem esse olhar negativista, né? não é positivista, então tem uma abertura maior, por exemplo, tem uma professora que faz uma leitura de termos de Freud que não era propriamente o que estava na tradução, né, que a gente tem hoje no Brasil. Ela tem um outro olhar, um olhar da quântica que trazia um outro entendimento. Então tem a psicanálise tem esse, essa abertura, ela é negativista, né? Entendi. Então acho que, que que a mandala casa muito bem muito bem com esse processo, né, da psicanálise, porque ela ela vai funcionar ali como um motor de abertura para cada profissional atuar de acordo com o que ele tem na balança, né o, o conhecimento e o potencial criativo. Une isso e aí dá essa belezura que foi todo esse trabalho. E eu finalizo aqui esse momento, né? passo para o Rodrigo para que ele possa fazer a, a finalização, tá bom? Então é isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Valeu. Bom, Daltro, é, eu, eu tenho aqui algumas perguntas para você, né, algumas técnicas, outras um pouco menos. É, antes, eu quero fazer um breve comentário também mais pessoal. Né? É, eu, é, como você, acho que tive que me transformar é, num analista também, né, no desenvolvimento dessa ferramenta, e desde os 19 anos eu, eu frequentei é, consultórios, é, conheci algumas é, linhas de trabalho. Né? É, fui uma pessoa curiosa, assim, de, de é, tentar experimentar, conhecer o máximo de linhas. E é, me encontrei, né, na, na, muito graças ao um trabalho... É, mais nessa linha psicanalítica mesmo, mais é, dialógica, e, é, mas não, não mudei para o lado de, de, de lá da profissão, de, de me transformar, né, de me tornar um terapeuta, eu acho que por, por muito pouco, é, porque eu entendo que essa... Essa ferramenta, essa metodologia que, que foi o meu trabalho né, de, de, vamos dizer assim, autocura nesse sentido, é uma, uma ferramenta é, que, no fim das contas, no fundo, ela, ela entrega um valor medicinal e terapêutico. Embora, é, nas camadas externas, ela entrega um resultado prático, pragmático né, e, e administrativo. Né? E... Então, assim, é, dentro da minha área de, de formação, de especialização, o, os caras que mais é, se aproximam da, da sua área são justamente aqueles que você mencionou, os coaches, né? Que, que você é, comentou que é uma coisa que eu acho que deixa, deixa entender, uma diferença entre um analista e um coach, eu acho que isso você poderia detalhar para a gente, mas é, o coach você disse tem uma meta, né? E ele ajuda você, quer dizer, ele ajuda você a alcançar a sua meta. Essa é a, a, a vamos dizer, o, o trabalho dele, né? é a, a tarefa dele. E o psicanalista tal, também contempla essa meta, mas às vezes o psicanalista é, também tem a tarefa de, de questionar por que que essa é a sua meta. Né, e, e, e desconstruir isso, né? embora no, no fundo é, vamos dizer que os dois trabalhos podem ajudar a pessoa a alcançar essa meta, e, é, e eu acho que hoje a gente, a gente vive num, num contexto assim que são muitas novas terapias é, surgindo e, e muitos coaches também surgindo, né? O mercado de coaching está muito aquecido, muita gente também tem ficado é, é, hostil a isso, eu diria, assim, do tipo, começa, hoje a gente já está vendo na sociedade um, uma, uma espécie de resposta de ridicularização do coach, assim, o cara fala que é coach e já, já, já perdeu a credibilidade toda só aí. Né? E, então, isso é, é, um, é, uma, é uma diferença, né? Embora... É, por que eu digo isso? Né? Porque para minha área eu acho que eu acho que o, o que eu é, vendo né o que eu prometo com essa metodologia é um, uma espécie de coaching um auto coaching uma coisa assim essa palavra seria tecnicamente a mais correta porque é justamente para ajudar você a alcançar a sua meta né agora o, o, o, o terapeuta ou psicanalista já tem essa é, possibilidade que, que você é, que você diferenciou, né? Ele ajuda um pouco mais na desconstrução. Então, isso seria assim o primeiro ponto que eu que eu queria perguntar para você é sobre o, o, o aonde você acha que se dividem essas duas áreas, né? Onde saúde e, e vamos dizer administração ou gestão de projetos também. É, se comunicam, se, se conversam e conseguem se complementar uma uma com a outra, né? Mesmo nesse momento a gente tendo um, um, um ecossistema que bala, banalizou tanto essa essas profissões ou essas é, alternativas de, de terapeuta, a gente vê pessoas que entram no mercado às vezes com dois anos de, de formação, cursos assim, né? que, que a gente não, não sabe é, é, qual é a, a base é, por trás. Então, essa seria o, a primeira pergunta, mas eu tenho mais cinco aqui. É, mas, qual, hoje, com a, com a sua percepção né, e com essa experiência, como você diferencia, ou se há diferença mesmo, entre o, essa psicanálise que você está apresentando um coaching é, com, com essa, essas definições, essa, essas características que você mencionou antes. Bom, bom, primeira coisa importante é a gente entender que é, um coach ele tem um objetivo de levar uma pessoa de um determinado ponto a outro, né? Ele ele analisa uma situação atual e vislumbra uma situação desejada. E ele vai ajudar é, de uma forma processual, né, através de ferramentas, de técnicas, aquela pessoa, aquele cliente, a ele se organizar. Ele, é, de um modo geral, é se organizar né, e fazer passo a passo para atingir aquele determinado objetivo. O coach ele não trabalha diretamente com aspectos existenciais do, da, do ser humano. Ele trabalha de forma indireta. Por que indireta? Porque essa pessoa, esse cliente dele, muitas vezes vai se deparar com algum obstáculo, que é um obstáculo emocional. Né? Então, daí começa a sair fora da, sair da esfera de atuação do coach. O coach ele pode trabalhar de forma motivacional. Quer dizer, o camarada, ele, o cliente está com uma dificuldade, uma falta de motivação, ali, simples, ele vai lá, incentiva, e o cliente supera aquele obstáculo. Né? Tá. Mas quando a gente entra numa esfera existencial, ou até mesmo de algum tipo de psicopatologia, como depressão, como ansiedade, ou algum transtorno de personalidade, por exemplo, a gente também pode estar falando de transtorno de personalidade. E daí o trabalho não é para um coach, é para um psicanalista, é para um psicólogo. Né? Perfeito. É, então, é, é, com, com base nisso, é, deixa eu te perguntar, você entende que se um coach utilizasse a sua mandala, ele est estaria indo além do coaching? Uhum. Sem dúvida. Não é para é a mandala como ela foi construída. Ela vai é, nesse caso, né? Se pode construir uma mandala para um coach, uhum, é tranquilo. Sim. Mas do jeito que essa foi construída, ela foi construída para um psicanalista, sim, né? Para um terapeuta. Né? Até Bom, porque do jeito que ela foi construída, ela tem várias informações ali que a, a pessoa precisa precisar. Tá, vamos dizer entender aquela teoria né é, por exemplo é, é, é. fraturas existenciais estilos de enfrentamento essas coisas o coach não aprende né sim perfeito tá. embora ou seja embora é, se pareça embora é, tenha várias características de ferramentas de coaching então a mandala que você está propondo ela ela não se restringe ao coaching ela a gente poderia dar um selo para ela de é, psicanálise é, de verdade, né? assim, no sentido de que realmente trabalha é, essa desconstrução, essa, essas reflexões mais existenciais. Né? E, tem mais, e um, aí eu... tem mais uma coisa, só para eu, eu uh, apontar uma coisa que você falou aqui, para não deixar de fora, uh, se me permite. É, assim, o que, que acontece? O terapeuta em determinados momentos, vão ter coisas muito pragmáticas, que não são existenciais, mas que estão dentro da esfera de atribuição de um psicanalista ou de um psicólogo. Vou dar um exemplo. Eu estou resolvendo com um paciente um problema existencial, um problema de depressão, mas pode ser diagnosticado um problema de gestão de tempo. Por exemplo, o paciente pode começar a se atrasar para a sessão, né? Ele pode começar, de repente, ele está tendo problema no trabalho, isso está gerando depressão ou ansiedade, até porque ele não se organiza. Então, um dos objetivos terapêuticos na terapia pode ser uma coisa que é prática. Então, por exemplo, o fato da, da parte da periferia do board ser eminentemente prático isso não quer dizer que, que se distancia da terapia. A terapia ela é pragmática. Ela tem um primeiro momento de reflexão, porque vai, vai o paciente vai ter que entender, se entender, entender como ele funciona e como ele se coloca no mundo. Isso é uma parte existencial dele, né? Isso tem, ele entendeu o script de vida dele, como que ele construiu esse script de vida, o que, que esse script de vida está gerando em forma de jogadas na vida. Isso é uma parte bem terapêutica, mas vai chegar no final da terapia lá, que aqui no nosso modelo a gente chama de, de, de fase da assertividade, onde ele vai ter que, que aplicar aquilo ali, experimentar essa nova jogada. Porque, veja, ele estava jogando de um jeito, não estava dando certo tudo. Aí agora ele viu que essa jogada não está tão legal. Então agora nós mostramos junto com ele, cooperativamente, uma nova jogada. Ele vislumbrou, gostou, quero, tem um querer, tem um desejo. Tá, agora nós vamos precisar implementar isso. Como que a gente vai implementar isso? Através de ações. Então essas ações são pragmáticas entende se a gente pega por exemplo de todas as abordagens que, que tem aí hoje em dia a que é mais pragmática é a terapia cognitivo terapia cognitivo comportamental né eu não sou formado em terapia cognitivo comportamental sou formado em terapia cognitivo processual que é uma vertente da da da, da, da comportamental que é bem pragmática o né? nosso modelo aqui de psicanálise contemporânea do Instituto contempla essa parte porque a gente entende que é preciso para poder dar velocidade à mudança entende então Sim. vai ter uma área vai ter um momento que a gente também trabalha uh, como um coach sabe no final da terapia entende então vai ter um pouco dessa coisa tanto é que os modelos de coaching que existe no mundo foram inspirados na terapia cognitivo-comportamental ah, pode sim. ver muitas ferramentas de coaching foram tiradas da terapia cognitivo-comportamental uhum. percebe é... É, eu acho que a eu mesma linguístico... coisa a programação neurolinguística a programação uhum. neurolinguística não é uma terapia é um processo de desenvolvimento humano a gente vai ter lá o que a gente chama de meta-modelo. Meta-modelo, o que, que é? é foram tiradas de, tiradas de práticas, de perguntas importantes que alguns terapeutas de grande de de performance tiveram, como Virginia Satir, bebeu muito na Gestalt, né? bebeu muito lá em Fritz Perls, etc. Então, são modelos. O Coach é um modelo americano inspirado em terapia para o desenvolvimento humano, uhum. tá? Então tem pontos de toque, é, eu... mas não são a mesma Sim. coisa. É, é. Eu eu acho isso, fico bastante entusiasmado, né, com com isso, porque eu, eu acredito que você está apresentando é, uma coisa que representa um novo marco para essas duas áreas porque é uma prova de que o, o psicanalista pode é, e, e beber ou, ou utilizar algumas ferramentas ou algumas abordagens que hoje se parecem com coaching, uhum. e, é, e que o coach também pode ir é, a, a, a áreas, né, campos, horizontes, onde ele não é, tecnicamente não ele não está acostumado ou não seria parte dele, então, de certa forma, é, o que se está possibilitando aí é quase uma fusão, né? uma expansão da, das duas, e de uma maneira muito tangível, material, né? você põe uma ferramenta na mesa nova e aquilo é, já, é, já não pode mais ser ignorado, né? eu acho que isso é, é, é assim, valioso nesse sentido também. Agora, deixa eu emendar aqui algumas perguntas que eu, que eu tenho, é, e eu acho que essa é super central, né? Você não, não acabou não comentando, mas, Daltro, o que é um paradoxo existencial e como esse paradoxo se revela na mandala objetivamente? Assim, tá. uhum. Faz esse link para a gente. Bom, o que, o que, que acontece? Vamos lá. Vamos começar com o Freud, né? Ele falou, tem um conceito psicanalítico freudiano que é chamado de compulsão à repetição, né? O que que é essa compulsão à repetição? Uma coisa, às vezes, até um pouco mal compreendida e até, vamos dizer assim, não sei se finalizada, porque não se tem total conhecimento da profundidade disso, desse fenômeno, né? Porque é fenomenológico mas a, a gente não sabe a extensão desse fenômeno. O que, que se sabe? Que assim, ó, quando uma pessoa ela tem um relacionamento infantil, né, lá na família, e ela sofre um dano, ou pode ser um dano do ambiente, mas vamos falar de um dano transacional, um dano relacionado por um problema de relações entre, interpessoais na família. Tá? Então, a criança ela espera uma coisa, ela espera o esperado, ou seja, ela espera que as necessidades emocionais dela sejam satisfeitas, porque ela jamais, uma criança, vai acreditar que o pai ou a mãe ou algum cuidador vai fazer algum mal para ela. Ela não, não pensa isso. Então, só que isso muitas vezes acontece, de uma forma é, proposital ou não. Né? E aí a criança interpreta aquilo como uma, uma falta, faltou aquilo ali, um dano. Então aquela relação ficou... Problematizada. A compulsão à repetição está muito ligada à transferência. Então, quer dizer, quando eu me torno adulto, né, eu vou ter uma tendência a transferir para outras figuras de poder né, esse, esse modelo de relacionamento que, não, que foi conflito, conflituoso para essas outras pessoas. Como se eu quisesse fazer uma nova edição de um filme que ficou mal feito, e eu quisesse corrigir agora, nessa nova fase da minha vida, na minha vida adulta. Então, por isso, aí a gente já tem um paradoxo. Porque, veja, se a gente fosse de uma forma linear, eu, te, eu, eu ficaria com medo, eu queria correr dessa situação. Mas, na verdade, não é o que acontece. O ser humano ele acaba se atraindo por situações é, potencialmente parecidas, com a que deu origem ao trauma para tentar dar um final feliz a isso sabe isso me parece a minha visão me parece com a coisa da pulsão de vida porque veja a natureza o que que ela quer duas coisas só não interessa o que que a gente pensa ela quer que eu me mantenha vivo e que eu perpetue a espécie certo duas coisas a natureza quer então veja é, aquilo que ficou mal resolvido na infância, isso afeta a minha sobrevivência, nem que seja a minha sobrevivência psíquica. Então, eu vou ficar a minha vida inteira tentando corrigir. É uma força da natureza, é um é uma pulsão da natureza, é uma tendência. Então, a gente diz assim, ah então a gente busca coisa ruim. é Por isso o nome paradoxo, porque eu deveria, em tese, fugir do que é ruim e acabo voltando. A mesma coisa acontece quando a gente fala de regressão ao ponto de fixação. Os pontos de fixação é quando tem o trauma. Então, quando a gente se estressa na vida adulta, a gente tem uma tendência a regredir, a voltar para esse ponto de fixação infantil, onde houve o trauma. De novo, é um paradoxo, porque por que eu regrediria para um momento que foi ruim? Mas veja, foi ruim, mas ainda assim é bom porque é familiar. A criança, ela entende que a família é tudo. E como o inconsciente tem uma coisa chamada processo primário, quer dizer, não tem tempo no inconsciente, é atemporal. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de adulto, criança, mas o inconsciente, os, os tempos se sobrepõem. Então, um trauma que me aconteceu aos seis anos de idade pode estar me, me afetando agora, porque não tem tempo. Então a gente diz didaticamente que eu regredi, mas na verdade não. Está tudo está acontecendo no inconsciente, tudo está acontecendo agora. Parece até uma coisa doida, meio quântica assim, né? Mas é é, é o, é o, é o se processo primário, é a lógica do inconsciente. Então, por isso, o nome da, do, do modelo, do, do método do Instituto Psicanálise, a gente intitulou de Análise do Paradoxo Existencial, a PE, justamente porque gira em torno disso. Claro, tem outras coisas, elementos, vários elementos, mas gira em torno disso, da gente resolver. É como se fosse uma roda. A gente fica a vida inteira numa roda, assim tentando resolver isso. E, a gente, e isso é a jogada. Essa roda é a jogada que não está boa. Então, até isso tem a ver com a jogada. O paradoxo existencial é uma roda, o board é uma roda. A gente precisa sair pela tangente dessa roda, entende? Para fazer uma outra jogada, fora, é como se fosse um outro board. compreende? Não aquele velho ali. Eu, eu, desculpe o meu entusiasmo, mas é que é, é, muito, é muito interessante como casa isso, entende? É Realmente é muito interessante. É como o Júlio falou, a gente não se cansa de, de, de ligar os pontos e, e, e curtir o quebra-cabeça se encaixando. Né? Bom, é, a próxima pergunta que você passou um pouco por ela, mas eu não resisti de curiosidade. Eu queria queria saber quantas escolas, se você consegue é, enumerar, que você vê representadas nessa construção que você fez e o que que elas têm em comum, se você conseguisse, né? Assim pegar um, não é essa palavra esse conceito é, de certa forma, assim, será que com ela você consegue achar assim, o, ponto, o ponto nevrálgico que todas abordaram e que, e que agora você conseguiu é, ver qual era o elo de todas essas escolas? O é, que, que você pode falar sobre isso para a gente? É uma pergunta complexa, né? mas vou tentar puxar um ponto. Talvez eu não consiga cobrir toda essa pergunta. Mas vamos lá, o que, que acontece? Todas as outras abordagens terapêuticas, elas bebem na psicanálise. Em que pese que o Freud faleceu, parou de pesquisar, eh, se continuou pesquisando. Há uma tendência, e é inegável, a, a tendência hoje mundial de, de se integrar as coisas. Bom, vamos começar por partes. Vamos começar lá, primeiro a gente tinha o behaviorismo que era o comport... a parte comportamental, né? a terapia comportamental, chama chama behaviorismo. Temos também a cognitiva, né? a abordagem cognitiva. Depois, a primeira coisa que a gente viu em seguida, o surgimento da terapia cognitiva comportamental. Já foi uma integração. Elas não nasceram juntas, integrou. Muito bem. Agora, recentemente, a gente tem na psicologia as terapias consideradas de terceira onda. Terapias mais abordagens novas. Vamos pegar essa que eu sou formado, que é a terapia do esquema. A terapia do esquema ela é uma abordagem muito integrativa, porque ela tem psicanálise, ela tem construtivismo do Piaget, ela tem gestalt e ela tem terapia cognitivo-comportamental. Então, ela integra todas essas, percebe? Então, é inegável. Se você fala com um psicanalista, com um psicólogo, você pergunta qual é a sua abordagem. Vamos pegar um psicólogo. Ah, eu sou da terapia cognitivo-comportamental, mas eu uso técnicas da gestalt. Ah, mas eu uso técnicas de tal coisa. Quando eu fiz agora, o, o quando eu me formei em terapia do esquema, a grande maioria da, dos... Tinha poucos psicanalistas ali, acho que só tinha eu. Que eu me lembre, né? É, a maioria era da terapia cognitivo-comportamental. E, e muitas vezes, claro, isso é uma tendência humana, cada um defende a, a sua abordagem, né? Tipo, se apaixona, né? E aí a gente via, assim, um professor falando alguma questão, exaltando a terapia cognitivo-comportamental e, às vezes, até desmerecendo um pouco a psicanálise. Só que dali cinco minutos ele vai citar um termo da psicanálise. Percebe? Então, é, não, é, não é por aí, sabe? Eu vejo dos dois lados. A psicanálise, ela precisa de alguns... É útil para ela alguns elementos da terapia cognitivo-comportamental? Sim, porque torna ela mais pragmática, sabe? A psicanálise pura, clássica... Ela é muito assim, vamos dizer assim, existencialista, ela é muito dependendo até da corrente, se, é muito, se ela for pulsional, o, o terapeuta é muito distante do, do, do, do paciente, já na vincular, que é uma abordagem mais íntima. Então, assim, há, há uma tendência dos psicanalistas começarem a buscar né, outras ferramentas para cobrir algumas lacunas da psicanálise. O outro lado também é verdade. A terapia cognitivo processual faltava ver a infância. Ele estava muito focado no aqui e agora. Tanto é que surgiu a terapia no esquema, que pegou a psica, um pedaço da psicanálise justamente porque viu uma lacuna. O Jeffrey Yang ele fala em entrevistas, ele é vivo ainda, ele fala nitidamente que estava faltando isso. E a terapia cognitivo-comportamental não estava não dando conta de atender, de dar bons resultados para pacientes com transtornos de personalidade graves. E aí o que, que ele fez? Criou uma nova abordagem trazendo a psicanálise. Por quê? Por causa da importância da narrativa histórica pessoal, ou seja, da infância, dos traumas de infância. Então, assim acabou essa coisa, assim, no meu ponto de vista... Acabou esse negócio de trincheiras, sabe? É, isso é mundial, é a globalização, sabe? Então, acabou isso. Claro, a gente, obviamente, que tem que ter pessoas capacitadas, que nem que você falou lá. Uh, veja, um coach ele não tem competência, porque ele não fez um curso para trabalhar o aspecto clínico, terapêutico. Ele não tem essa competência, nem legalmente. Como é que um coach vai tratar uma pessoa com transtorno de personalidade? Não, não, não dá, vai ter problemas. Né? A mesma coisa, um terapeuta, ele quer fazer um processo de coaching, vai ter que fazer um curso de coaching. Percebe? Então, é, isso é importante deixar claro. Né? Uh, o grande problema que você citou também, que o coach ficou um pouco uh, desmerecido no mercado, é porque houve isso, houve uh, quebra de ética. É, com entrada de alguns coaches em áreas que não eram de sua competência. Quer dizer, um coach fez um curso rápido, porque não é um curso longo, é um curso de oito dias, né? é, alguns um pouquinho mais, e aí o camarada ele quer, ser um, ele quer tratar o aspecto existencial da pessoa. É por isso aí erro daí, porque daí não, ele não tem competência, ele nem teve tempo para aprender isso, demora. Você precisa ter, além de um, de um conhecimento teórico, você precisa ter uma teoria, um corpus teórico, você tem que ter desenvoltura nisso aí, traquejo. Você tem que ter supervisão disso daí. A psicanálise é muito rígida com isso. Além do corpo teórico, tem análise pessoal e tem a supervisão. Pra só assim você começar a atender. Então, isso é importante. Citar. Não sei se eu consegui pegar um pouco, responder um pouco... Eu... Ah, eu acho que o, o que fica claro é que basicamente a gente a gente vê uma justa posição aí de, de várias escolas, várias linhas, é, indo ainda ainda muito além né de, de, de, é, de cada uma isolada. Eu eu particularmente eu acho que o mundo o universo da gamificação ele ele tem uma relação muito profunda com a psicologia cognitiva não com a comportamental é, Skinner, né? Skinnerista mesmo, uhum. essa... porque é, isso está na roda da mandala, né, é, ação e resposta, é o estímulo e, e o feedback, né, e, e, e a, a, é, essa, esse mecanismo, né, o quanto o, o, o ser vivo, ele, ele é como essa, esse comportamento que a gente tem com o jogo, né, é a, a dopamina, o que, o que a gente bota dopamina, o que entra dopamina, rapidamente se transforma um vício, e o vício, um hábito, um, né, um, um jeito de ser. Né? Um, então, além disso, todas as que você citou, né, eu acho que, que elas, elas acabam se justapondo. E eu acho que isso é uma, eu diria assim, uma, uma descoberta importante. Né, assim para esse campo que várias teorias possam se encaixar e, e, vamos dizer, assim a gente passa a ver uns aspectos novos sobre cada uma eu acho que isso tem um valor assim quase inestimável né? então é outro ponto onde eu acho que você está tá oferecendo a gente é um trabalho é, muito, muito relevante porque é, você conseguiu montar esse quebra-cabeça aí de de assuntos que, que quem só conseguiria ver essas relações, quem, quem tivesse dedicado a vida inteira a conhecer muito bem cada uma dessas escolas. Né? Eu acho que isso é, é, um, é uma coisa notável, notória, que a gente tem que é, aproveitar e, e alavancar. Mas deixa eu passar para a próxima pergunta, já indo para os finalmentes e para o mundo mais prático, é, quantas pessoas você já, já conseguiu aplicar isso até agora? É, e quais os feedbacks elas estão trazendo sobre essa abordagem? Assim, no sentido de... Vamos, vamos, vamos ver a quem interessa, afinal, né, ao, ao paciente, ao cliente. É, o que, que ele está dizendo sobre essa abordagem? Muito bem. É, hoje eu tenho 36 pacientes ativos desses tá? 36 pacientes ativos alguns estão no início de processo mas a grande maioria já está do vamos dizer assim do meio para frente né mas tem alguns alguns poucos cinco ou seis de início de processo então a esses seis ou sete talvez ainda não eles não enxergaram mandá mandala ainda porque eu não mostro ela nas primeiras sessões eu vou construindo o diagnóstico, a partir da quarta ou quinta sessão, que eu faço o que a gente chama de tradução e instrução, que é como se fosse uma devolutiva. Aí eu mostro a mandala. E a partir daí, toda a sessão a mandala está aberta, né? no, no caso do atendimento online. Atendimento presencial, aí não dá para fazer desse jeito, teria que ter, se criar uma outra forma. Né? Hoje, após a pandemia... O meu atendimento preferencial, ele é praticamente preferencialmente não, ele integralmente ele é online. Então isso me facilita porque eu uso ali o sistema ali o aplicativo do Miro e eu amplio a tela ali cada vocês puderam ver ali cada paciente tem a sua mandala. Daí eu abro ela ali antes da sessão e já compartilho e ele está enxergando tudo que eu estou falando ele está vendo eu estou mostrando. Então, à medida que eu estou conversando, estou sempre contextualizando e psicoeducando. Né? Então, oh. esse é o feedback maior, essa capacidade de visualização e, e, e apropriação por parte do paciente dessa nomenclatura. E aí ele, ele tem uma comunicação agora comum comigo. Então, quando ele me traz... Uh, numa, quando ele vem da semana, ele vem para uma sessão, que ele me conta uma situação que ele passou e ele já começa falando, ah, isso aqui foi o meu meio evitação, ah, isso aqui foi uh, uma situação da minha uh, fratura adaptativa, esse aqui é meu esquema que estava atuando. Claro, porque, óbvio, toda sessão ele está vendo aquilo, aquilo está estampado ali ele se apropriou. É, isso é muito legal, porque daí a gente está tá falando do funcio, de como ele funciona. Né? Então, ele agora está sabendo as peças. É como se esses nomes né, fossem as peças do, do, do quebra-cabeça dele, que ele já está sabendo quais são. Né? Antigamente, quando não tinha isso, eu precisava, durante muitas sessões, falar das mesmas coisas. entende? Até ele fixar essas coisas. Então, o feedback é o melhor possível. Né? Às vezes, o paciente chega até e diz assim, ah, hoje você não vai é, mostrar ali a, aquela roda? sabe? Uhum. Vamos dar uma olhada na roda, porque o cara quer identificar onde é que está aquilo ali. Né? Aquilo que a gente conversou na outra sessão, você não botou na roda ainda. Uhum. Né? Então, tem esses comentários assim, não, não botei, mas está anotado aqui, eu vou colocar, né? Enfim, então é, é muito interessante esse aspecto, né? Sim, e isso, vale. mas eu queria falar mais, não só sobre os pacientes. Eu, o Instituto Psicanálise é uma escola de, de, de capacitação de psicanalistas. Então, a gente hoje tem 46 é, aspirantes a psicanalista em curso, tá? 46 estudantes de informação e e eles eles estão louco para aprender isso né eu não vou dizer que vai ser para todos talvez uma pessoa não, não seja tão high-tech né assim para que mas eu a, a grande maioria fala quando é que você vai dar um curso disso quando é que vai ter isso porque claro né isso vem ao anseio de todos, né? vai resolver muitos problemas. Né? É. Ah, isso certamente é um indicativo de que, de que todos estão é, é, é, entrando no jogo. Né? Bom, Exato. então a última pergunta é. Ah, sim. Pode fazer agora, Júlio. Pode abrir aí e faz uma pergunta. Eu acabei me preocupando um pouquinho com o tempo e acelerei na minha fala, mas é, teria uma pergunta que aí casa também com a tua fala agora no final, Dalton, em relação a, a transmitir né, essa, esse trabalho para outras pessoas, né, lecionar. Né? Eu diria assim, minha pergunta seria realmente sobre é, seu trabalho, se você lecionava. Né? E aí você, eu entendo que sim. Né? E minha pergunta é se você consegue perceber, visualizar nesse trabalho que você fez, um produto gerado capaz de, é, capaz de, de, de ensinar mesmo. Pegar você, um produto que você vai, leva para a sala de aula e consegue multiplicar o que você construiu na mandala. Queria entender se você consegue ver isso, porque a mandala ela tem é, esse potencial de, de, de engine mesmo, de motor, de ser geradora. Então, qual o teu olhar sobre o que você fez né, nessa jogada toda que você deu aí? É, eu, eu, acredito, eu vejo que isso é um produto. Se torna um produto do Instituto Psicanálise, é, é, obviamente em parceria com, a, com o Instituto A Jogada, né, dando ali a, as referências todas. É um produto. Ele não está no mercado ainda, porque está em fase de experimento. Estou usando, eu estou usando bastante ele agora, né? eu mesmo testando, né? Uh, mas ele é um produto. Ele vai ser um produto de especialização. Então a pessoa vai precisar entender do método primeiro para poder uh, fazer um curso desse. Eu acredito que é um curso de seis meses. Um curso de especialização de no mínimo seis meses para poder entender cada fatia, item por item, de como fazer tudo isso. né? Mas também, é, só agregando também a sua fala, é, eu entendo também que há muitas possibilidades, por exemplo, de, de multiplicar o que você já fez. Por exemplo, você poderia transformar o que você já fez em um material didático, para facilitar a compreensão das pessoas em relação a, a essa abordagem, né? Poderia transformar uhum. num um, pode ser um material didático digital, pode ser um jogo de cartas, não sei, um quebra-cabeça, todo um exemplo ah, assim, entendi. né? Algo mais entendi. tangível, entende? Então existem, eu, eu penso que existem muitas facetas, né? Para tangibilizar Sim. tudo que você já fez, né? E aí vai com o tempo você vai entendendo qual o melhor caminho, né? Para poder é, repassar isso, né, tornar um produto mais, hum. eu diria, mais didático, né, mas claro que também é, essa ideia da especialização é muito viável, né, mas trazendo é, essa ideia como um produto é, mais didático, você pode exponencializar isso para outros campos, né, para além da, da, do instituto mesmo, né, e, no meu entendimento, né, então é isso, Bom, é, então, da outra, última pergunta, é, para finalizar, e eu acho que essa, essa é a menos, vamos dizer assim, é, filosófica, a mais material, mas a gente não vive sem ela. Né? Como é o resultado é, econômico do, do que você está é, experimentando? Em outras palavras, já está trazendo novos clientes, é, o pessoal está indicando, como é que é para você como, como é, psicanalista, é, esse novo é, produto no seu leque, né? no seu, na sua, essa chave inglesa no seu kit, é, como saiu é, o, o, o retorno desse investimento, se já teve, se está chegando, como é que foi? Bom, em primeiro lugar, eu acho assim que primeiro a gente tem um investimento. A gente está falando aqui do investimento em, em dinheiro mesmo, em espécie, né? Mas tá, eu já vou falar disso, mas antes disso tem um, um retorno que é o retorno de que, vamos dizer assim, otimiza o processo. Então ele já tem um retorno na medida em que fica muito mais fácil atender. Né? Eu, eu cada vez mais preciso mais tempo de estudar a ficha do meu paciente, porque eu olho o board, eu já vejo tudo. Então, isso aí me otimiza o meu tempo. Não é dinheiro, mas tempo é dinheiro. Então, esse já tem um. Não posso deixar de citar isso. Né? Tem um é. outro lado que também gostaria de citar que isso me deu mais uh, desejo de atender. Uh, como se fosse, uhum. como você disse, o jogo. E né? se uhum. você olha aquilo ali, é um desafio. Sempre é, parece que é um desafio. Você olha aquilo ali que você cada vez se desafia mais. Então, isso te dá mais vontade, mais elan. Acho que isso também é um valor que a gente tem que botar na conta aí. Tá? Uhum. Terceiro, agora, em relação a dinheiro, a espécie, a, a ganhos, está é, gerando curiosidade, porque ainda uhum. não está no mercado o produto. Uhum. Né? O produto vai para o mercado. Mas ainda não está não tá gerando isso. Mas eu acredito que isso também vai gerar, além disso, nome para o Instituto. Afinal, nós somos o único Instituto de Psicanálise que está usando o sistema, que está unindo uhum. isso, está né? gamificando, uhum. né? que tá, que tá gamificando a aprendizagem, que está gamificando a conceitualização de casos, de, de pacientes. Então, isso, querendo ou não, é um diferencial inovador. Né? Sai da curva, né? Claro, vai ter gente que vai achar assim, ah, isso aí é uma estapafúrdia, isso aí o camarada tá muito disruptivo, né? É. Mas eu sou uma pessoa disruptiva, sempre fui disruptivo, não sou subversivo, não, eu fui militar por 30 anos, sou coronel do exército, da reserva, não sou, muito pelo contrário, sou muito responsável e disciplinado, mas sou disruptivo no sentido criativo, entende? Então, Sim. eu penso que o Instituto ele não tem rótulo. Vamos fazer o que funciona, o que dá resultado. O meu foco é que o paciente tenha resultado. Isso que me interessa. Né? E que tudo aquilo que eu faça tenha amparo dentro da bibliografia. Quer dizer, eu não vou criar uma coisa da minha cabeça tapafúrgica. Tá Tudo tá, tem referência. Afinal, eu sou um acadêmico. Compreende? Então, é isso. Acho que tem ganho. Agora, economicamente, eu penso que esse produto novo que o Instituto vai lançar, que é esse, essa especialização, né? uh, vai ser bastante procurada. Penso que sim. Bom então é, acho que isso significa que sim né o, o, está te, está dando retorno o investimento e pelo pelo visto ainda é só o começo né só os benefícios Ixi. diretos que você está tendo já já, já é, são é, é, bastante relevantes né para o seu dia a dia e tudo mais e isso era a minha preocupação principal como você falou é, o, a, o importante é os seus pacientes estarem tendo resultado né? e o importante para o Instituto A Jogada é que os playmasters tenham resultado né? com a, a, a ferramenta, não só a ferramenta, mas, mas também essa formação que a gente é, é, possibilita né? do, do, do, do, nosso, do nosso facilitador se transformar também num, num, é, num criador dentro dessa área, né? num, num inovador, num propositor de novas é, soluções, novas ferramentas, para que a gameologia possa crescer aí mais rápido né? e, e entrar em novas áreas, novos campos, né? onde, às vezes, ainda não tem tantas portas abertas. E o campo da, da psicologia, da psicanálise, é, eu diria assim, ele... Ele, ele é em parte tem muita gente que é muito aberta a, a, a novas teorias experiências e tudo mas é um, uma, uma área que tem também uma tradição né e tem também a sua galera tradicionalista né e então eu vejo que que isso é um, um campo um campo importantíssimo que a gente acaba com isso colocando a bandeirinha da gameologia, né, e do Instituto A Jogada e principalmente da gameologia brasileira, né, que é o, o, uma coisa que eu sempre enfatizo nas gravações. O objetivo do Instituto A Jogada é, é colocar o Brasil, né, no, no, na, na ponta de lança a respeito do, do conhecimento, né, e, e, e da cultura em torno do, do, do jogo, da teoria dos jogos. É, e tudo em torno disso, e fazer isso com relevância internacional, né, a fim de que outros países e outras pessoas é, no mundo, outras empresas, outras instituições, é, sigam o Brasil nesse sentido, e eu acredito que é isso que o Doutro tá está é, é, materializando para a gente, né, no, no sentido de que está é, inovando, propondo uma, uma solução nova, disruptiva, né, para várias áreas e, e também está, é, como, como ele, ele falou, é, expandindo internacionalmente, né, porque junto com o Instituto Psicanálise que, que vai estar tá agora na Europa, né, acho que você mencionou isso, né, em algum, isso, ou estou falando, enfim, Não, é, vai estar tá expandindo interna... internacionalmente, então é, com isso a gente vai estar tá na Europa o mercado mais importante do mundo né a zona do euro é, apresentando aí uma inovação brasileiríssima né que envolve coisas que europeus é, com muito renome construíram ao longo de de aí um alguns séculos, a gente já poderia dizer né que é a psicanálise e é, provando que a gente Sempre tem espaço né, para um jeitinho brasileiro, uma criatividade, mudar tudo e fazer com que tudo pareça tão novo, tão fresco e tão interessante. Então, obrigado, Daltro, obrigado, Júlio. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa. É, então, eu gostaria então de agradecer, Rodrigo, é... por essa oportunidade, né? Dizer que ter feito essa formação de Playmaster e ter travado contato com o board e a jogada, de fato, não há dúvida alguma, valeu super, super a pena. Né? Isso foi um, um, vamos dizer assim, um, um grande toque de entusiasmo na carreira né? e está transformando todos os processos do Instituto, não só para a conceitualização de caso, como eu apresentei, mas também a ideia futura é que as aulas sejam gamificadas, as aulas dos alunos, né? usar o board para introduzir conteúdo. Essa é a ideia, estou trabalhando nisso já. Então gostaria de agradecer, também agradecer sempre essa, sempre que eu precisei o Rodrigo se, se estava ali disponível sempre muito solícito, gentil, e sempre dando o um apoio o mais rápido possível que ele podia. Então, isso aí também contou bastante, né? essa, essa esse acolhimento do Instituto Ajogado, né e também esse profissionalismo. Né? Então, quero agradecer mais uma vez a isso, e é, podem contar com o meu apoio, o apoio do Instituto Psicanálise. Também quero agradecer ao Júlio, Obrigado, Júlio, por estar aqui hoje me ouvindo. Né? Obrigado pelas perguntas, me fez pensar, pelas sugestões, foram acolhidas. Né? Vou refletir, vou trabalhar nisso. Muito obrigado. Obrigado, outro Eu que agradeço. Eu acho que foi uma grande aula, né? tudo que você falou aqui. É, e dizer para você que, que veja aí, porque talvez vocês sejam um primeiro instituto aí de psicanálise a trazer uma inovação desse nível, né, eu lembro que ainda, eu acho que, acho que tem uns 19 anos, eu cheguei a, a cursar dois, acho que foram dois meses na, de psicanálise na Associação Brasileira, lá em Natal, e por influência de uma cientista é, que na, na época tinha me adotado, assim, e, e aí eu lembro, eu, eu, eu reconheço, assim, um pouco desses espaços, eu sei que que é realmente difícil é, gerar disrupção é, nesses ambientes, e eu acho que vocês talvez sejam aí a primeira, realmente, a primeira, a primeira instituição de psicanálise a trazer uma inovação desse nível, né? Então, Procura e ver porque pode ser um outdoor para vocês, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Obrigado, Júlio. Obrigado, Doutro. Tá encerrada essa essa banca e a gente se vê aí na próxima banca ou nas próximas publicações do Instituto A Jogado. Um abraço. Quem assistiu tudo, muito obrigado. Até logo. Até então... logo.